Pessoal, tudo bom? Tô eu aqui novamente. Agora nós vamos fazer a atualização do firmware do um switch da HP. Uh, recentemente a gente fez um da Cisco e agora eu vou mostrar para vocês da HP. Tá? Da HP eu tô com essa linha de switch aqui, ó, o J9280A, que é esse HP ProCurve de 48 portas. Tá? Então vou fazer a atualização dele e vou explicar para vocês como funciona o processo da atualização. É bem mais simples até do que o do Cisco. Tá? É, primeiro passo, você tem que baixar o TFTP Server, que está aqui, tá? Eu vou até limpar o meu TFTP Server para ficar mais fácil para todo mundo ver, beleza? Esse TFTP Server, se você não tiver ele, eu vou deixar o link aí embaixo, mas você baixa ele através desse site aqui, o TFTP Server Download, essa primeira opção se for Windows, beleza? baixa ele, instala, executa como administrador, executou ele a primeira vez como administrador você tem que vir aqui, ó, virtual tftp folders, manage repositórios e criar um repositório para você usar, tá? é, no caso eu criei essa pastinha, c2.tftp, tá até aqui, ó c2.tftp, então eu só vim aqui, que dê uma nova pasta, criei esse tftp eu coloco todos os meus firmers aqui tá aqui já está até pronto inclusive esse é o arquivo que a gente vai usar mas eu vou baixar ele de novo vou fazer do zero como se não tivesse nada vou até apagar o arquivo daqui ó. A gente vai começar o passo a passo do zero tá bom definir a pasta tftp de ok ele vai listar o conteúdo da pasta aqui tá normalmente esse cara não funciona de primeira embora ele crie uma regra de saída no firewall muitas vezes ele dá bloqueio então eu recomendo você vir no firewall aqui ó do windows propriedades e desligar o seu firewall nos três perfis público particular e domínio só enquanto você tiver com o tftp aberto acabou o tftp se ativa ah eu não sei como chega nessa tela do firewall fácil windows aí você vem aqui digita firewall nesse campinho de pesquisa aqui ó e já vem aqui ó windows defender firewall com segurança avançada ele já vai abrir exatamente essa telinha tá vendo Beleza? Que agora o meu firewall está desativado. Beleza? Está desativado, ele vai mostrar esses três alertas aqui, tá? Então você deixa ele minimizado, não fecha, porque acabou o processo de atualização. Você vai ativá-lo novamente para não deixar a sua máquina sem segurança. Tá bom? Próxima etapa agora, a gente vai baixar o firmware lá do site da HP. Você vai falar, ah, como que eu baixo lá no site da HP? Certo? Esse é o site da, da HP, oficial do overview do switch, beleza? vindo aqui ó eu vou deixar esse site aqui em cima tá vendo que eu pus o j9280 esse j9280 é o modelo do meu suíte se você tiver um outro suíte que não seja j9280 basta você trocar isso daqui ó. por exemplo eu vou voltar aqui ó, ó vou pegar o j9279 ele já me abriu desse software tá vendo ó y1152 por acaso é quase a mesma versão mas no meu caso não é o, o 9279, é o J9280, é, então 9280A. Dei Enter aqui, ó, ele já vai carregar, ó, pronto, carregou do J9280A a 251048 portas, 48GB que é a minha switch. Esse aqui ó, é o último arquivo do firmware, então eu vou vir aqui, vou clicar nele e vou baixar ele. Ele vai abrir uma opçãozinha, vou dar download, tá? Vou deixar o link lá embaixo pra vocês baixarem isso daqui, ó, aceita, continua. Ele vai baixar, ó, baixou um, porque eu já tinha baixado agora há pouco, certo? Então eu vou lá na pasta download, deixa eu fechar aqui todo esse monte de coisa que tá aberta, aqui, tá aqui que tá aberto, aqui que tá aberto, aqui, vamos lá na pasta download, ó, vou pegar um, que é o que eu acabei de baixar aqui, ó, tá vendo? Certo? Vou baixar um aqui, ó, Ctrl X nele e vou jogar ele para dentro da minha pastinha FTP. Só que aqui eu vou tirar esse dólar um aqui que tá aqui do lado, que é a segunda vez que eu tô baixando o um arquivo, tá? E vou deixar só o ponto SWI, porque esse parênteses com espaço isso daí dá problema na hora de atualizar, não pode ter espaço, beleza? Coloquei ele aqui. Que que vai acontecer, ó? Meu FTP tá pronto, aqui tá pronto. Eu vou vir na porta serial, tá? Então, Aqui eu estava fazendo uns testes só de configuração. Vou sair fora daqui. Tudo geral. Tá? Beleza. Estou no meu switch. Estou ativado nele. Eu vou dar um show IP. No meu caso, eu já estou com o IP definido. aqui, 10.254.254.62 Se eu não tivesse com o IP definido. Ah, eu não estou em DHCP. Eu não tenho IP. Eu preciso definir um IP fixo. Tudo bem. Não tem problema. Senta aqui. Ó, FD, tá? Aí você vai na VLAN. Um, que é a VLAN default, certo? ou a sua VLAN, se você tiver implementado VLAN alguma coisa e você vai definir o um IP IP address vai por IP 10.254.254 254, eu quero por 62 tá? com a máscara 255, 255, 2550 só que eu acho que aqui é barra, se não me engano barra 255, 255, 2550 pronto, defini meu IP feito isso eu defini o IP fixo, certo? Eu tenho que voltar uma linha para trás, CTRL Z aqui, tá? E aqui eu tenho que definir o IP, ó. IP, de, o, o IP não, o gateway 10.254.254.1 O gateway é para caso ele precise de algum roteamento e ele não conheça a rota para onde ele vai rotear, beleza? Ativei o defugate, eu ativei o IP fixo Esse roteador vai estar sempre com essa configuração Ah, não, mas o meu caso lá não é IP fixo É configuração dinâmica Beleza, você vem aqui no, no na vela 1 IP Address, certo Aí você vai pôr DHCP E dá Enter Pronto, acabou tá? Automaticamente ele já desativa o IP defugate. Ah, o meu estava em DHCP Eu não sei qual que é o IP dele Tudo bem, show IP Aí ele já vai me trazer aqui, é que agora ele ainda não me trouxe, porque eu acabei de habilitar o IP dele aqui, mas daqui a pouquinho ele já vai trazer um IP aqui e já vai configurar, tá bom? Então, vamos esperar um pouquinho, eu vou dar um show IP de novo aqui, ó, aí ó, já trouxe, tá vendo? É só questão de esperar um, um, um tempinho, até ele dar um release daquele IP, dar um renew, já pegou o IP. Agora, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro pingar o meu servidor TFTP. FTP, tá? Que no caso, o meu final aqui é 80, ó, certo? Opa, deixa eu dar um Ctrl C aqui, ipconfig, ó, 10.254.254.80, beleza? Tá aqui, ó. Então eu já pinguei ele, agora eu vou pingar daqui, ó, 10.254.254.62. Pingou, tá funcionando. Legal, eu sei que os dois hardwares têm comunicação. O que, que eu faço agora? Atualizo o firmware, ó, copy, TFTP, to flash. Opa, o flash Aí ele vai falar qual que é o IP address do servidor. Então 10.254.254.80 que é o meu servidor TFTP. Depois ele me pede o nome do software. File Name. Tá? O nome do software eu vou pegar aqui. Ó. E vou vir aqui e colocar ele aqui. certo E aí ele tem mais uma opção. Ó. Se eu vou colocar ele como primário. Que vai ser o boot principal. Ou como secundário. No caso eu quero ativar o primário. Certo? Feito isso, deu enter, ele vai falar, você tem certeza? Ó, eu vou apagar o anterior. Você está certo disso? Estou certo disso. Ele já está transferindo. Tá? Então, esse é o processo de atualização do firmware da HP. É bem mais simples do que o processo da Cisco. Principalmente para quem não está acostumado. Ele é bem mais tranquilo. Você pode fazer ele por prompt, você pode fazer ele via modo gráfico também. Tá? As duas formas funcionam. Ó, ele já atualizou, está validando. Acabando de validar, ele vai reiniciar o roteador automaticamente e já está pronta a atualização. Não tem mais nada para fazer. É só isso. Tá bom? Qual cuidado você tem que ter? Baixar o firmware correto para a sua versão. Não baixar o firmware errado. Por exemplo, a ah, minha versão é J9280. Baixa o firmware da J9280. Não baixa o firmware errado. Ele faz uma validação, mas de repente alguma coisa da validação der errado pode acontecer do seu Switch não subir de novo e você ter dificuldade e acabar invalidando ele tá bom? então esse é o principal cuidado que você tem que tomar na atualização beleza? É, ele acabou de atualizar aqui, esse processo demora um pouquinho tá? ele vai atualizar todo o firmware vai iniciar um processo de reboot do, do switch. aí ele vai fazer aquele pré-teste nas portas para saber se estão todas boas e na sequência o firmware novo já está ativo e já está em produção tá bom? Eu vou aguardar um pouquinho aqui, só até ele acabar essa atualização, assim que ele concluir a atualização, eu já mostro para vocês o final. Essa é a única forma de fazer? Não, tem outra forma de fazer. Eu vou te mostrar assim que ele reiniciar, eu vou mostrar para vocês como fazer isso via browser, via Internet Explorer. Só que o browser, nesse caso, ele exige uma configuração bem específica, porque muitos desses suites, tanto da linha ProCurve, quanto algumas linhas de gerenciamento... Ele tem uma, um mecanismo de gerenciamento mais antigo, usando Java. E navegadores mais novos não tem suporte para isso. E você vai tentar abrir, ele não abre nada, não abre site nenhum, não abre coisa nenhuma. Para você conseguir chegar nesse status aqui da página, onde você tem as configurações, tem os devices, tudo. O que, que você tem que fazer, tá? Você vai ter que vir Internet Explorer, então abre aqui, ó, Internet Explorer, beleza? Abriu o Internet Explorer, você vem aqui, ó, configurações, opções da internet segurança intranet local e coloca o ip do seu suíte no caso meu aqui ó http <risos> 10.254.264.62 beleza esse é o ip do meu roteador do meu switch. adicionei ele aí acabou só isso não não é só isso não você vai dar ok aqui vai fechar o seu navegador aí você vai vir aqui ó painel de controle tá? e você vai procurar o java aqui dentro dentro do java aqui 32 bits você vai vir em segurança e vai colocar o site do switch na lista de sites confiáveis http... 10.254254.62 beleza? Se, ah eu uso https tudo bem então https... 10.254254.62 Adicionei e vou dar OK. Agora você está com a configuração parcialmente pronta. Então vamos lá. Internet Explorer. Vamos abrir o final 62. Está tá carregando. Ó, não executar novamente. Não, não mostrar de novo. Beleza. Executa. Pronto. Abriu. Viu? Que beleza. Agora que ele abriu, ó. Se eu vier aqui em configurações de modo de exibição, eu posso colocar ele aqui ou não. Não precisa, tá? porque aqui ele já aparece. Se você for fazer a atualização dele via site, você vai vir em configuração, upload e download. E você vai escolher essa opção aqui. Ó. No caso, os meus dois firmware já estão atualizados. Porque a primeira vez eu atualizei o secundário e agora com vocês eu atualizei o primário. Mas eu iria escolher primário ou secundário, dar upload aqui e procurar o meu arquivinho eu acabei de baixar, ó, vou lá no C, tftp e vou escolher meu arquivo aqui, vou dar um abrir e pronto, abri ele, ele já vai iniciar o processo de atualização, ó, abri ele aqui dei o upload ele já vai fazer, beleza? por aqui agora com o software, o site funcionando você já consegue ver tudo o que está acontecendo no switch, você pode entrar aqui apagar ah, esse problema aqui foi de um teste de uma rede que eu estava fazendo. Pode ver a identificação dele. Pode alterar as configurações por aqui. Ou pode alterar as configurações dele via é, portal aqui, tá? Então, se eu um show version aqui, ó. Ele já vai falar que eu estou rodando com a última versão, ó. Y1152, tá bom? Então, meu vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me avise. Deixe aí seus comentários no canal. Não deixem de curtir e compartilhar para nos auxiliar a postar cada vez mais vídeos.